Antes de começar a resenha de hoje, um recado muito importante, porque eu participei ontem da resenha no Fight Pass. Eu, André Azevedo e Carlão Barreto, destrinchamos, né, o Fight Night desse sábado, que tem Sergei Pavlovi, Pavlovich, Cut Blades, Bruno Blindado voltando, Rani e as meninas brasileiras. um Fight Night bem bacana e a gente resenhou, bateu o papo, ficou descontraído, aquele estilo do sexto round, porque eu e André já temos uma certa química, né? Lá ele, mas ficou bem legal. Assista, eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo e no final desse vídeo eu vou deixar o link aqui do lado também, você clica e confere, ficou bem bacana e eu preciso da audiência de vocês. Vamos ler, vamos mostrar pro Fight Pass que o público do sexto round tem força, beleza? Vamos pro vídeo. O sonho molhado da quinta série brasileira, leia-se nós adultos infantilizados finalmente saiu do papel, porque Dana White anunciou Belal o confronto, né? Belal Durinho Pro UFC 288 no dia 6 de maio Mas vocês podem tirar o cavalinho da chuva Porque eu sou um jornalista sério Com passagens... Por renomadas Rede Globo e ESPN. Nesse vídeo aqui não vou fazer qualquer trocadilho infame. Mas vamos lá, em primeiro lugar, saliento a rigidez do Belal na negociação. O cara foi craque mesmo, porque quando Charles do Bronx anunciou a lesão e o duelo com o BNU Darius foi remarcado, Gilbert Durinho imediatamente levantou o braço, pediu a bola e o UFC contactou o descendente de palestinos para ser a outra metade da laranja. Só que a primeira resposta foi negativa. Belau ficou meia bomba. Disse que apenas duas semanas para bater 77 quilos não era suficiente. Mas, meus amigos, vocês sabem bem que dinheiro fala. Foi só a Dana White mostrar o faz-me-ri que o corte de peso em duas semanas se tornou perfeitamente viável. E mais que isso, porque não será uma luta normal de três rounds. Os caras, mesmo sem campo completo, lutarão cinco rounds depois de corte de peso complicado. Entendam que Durinho é um cara que pesa uns 90 quilos em off. E o amigo Belal também é robusto, deve ficar nessa mesma linha. Então tem que tirar o chapéu. Não é tarefa nem um pouco simples para ambos. Na resenha do Fight Pass de ontem, o Carlão Barreto, inclusive, torceu o nariz. Lembrou que Durinho acabou de fazer um camp bem puxado para enfrentar a Horria Marginal há duas semanas. O corpo precisa de descanso, emendar um camp no outro dessa forma nunca é muito aconselhável, porque aí surgem as lesões, o corpo pede arrego. Mas como o cara não tira férias, está sempre treinando ou se reabilitando de lesões e principalmente investe na carreira como poucos, né, trata o corpo de fato como cheque, Durinho pode se dar esse tipo de luxo. Em papo com a repórter Evelyn Rodrigues, ele contou até que parou de consumir açúcar por influência do Vitor Belfort. Então ele trata bem o próprio corpo. Também gosto muito da mudança súbita de discurso. E não vou citar aqui de novo a fábula do sapo com o escorpião, porque vocês não aguentam mais. Mas foi um barato ele declarar publicamente que só voltaria a lutar pelo cinturão e dias depois bombardear o Dana White pedindo nova oportunidade sem ser pelo cinturão. Eu gosto porque, além da fome, além da vontade de trabalhar e ser bem remunerado por isso, também mostra uma proatividade absurda. Eu pergunto, pra que esperar e deixar que terceiros, outros resultados, definam o seu destino, quando você, no auge físico e técnico, pode ir lá e tomar força o Tyroshot. Se o Durinho espera sentado e o Belal vence o Kamaru Usman, por exemplo, já era, o Tyroshot vai para o gringo. Agora, se lutar bem e expurgar o Belal da corrida, Durinho garante, sem qualquer sombra de dúvida, a oportunidade de enfrentar o vencedor de Kobe Covington versus Leon Edwards A luta que o Dana White quer porque quer fazer Com tudo isso dito, menos que o Belal esteja menos treinado do que o normal Essa é uma luta muito, mas muito parelha Porque eles basicamente se cancelam em seus pontos fortes Belau é wrestler, durinho jiu e um dificilmente vai conseguir ou sequer tentar botar o outro para baixo. Como ambos são craques no setor, e vale notar que Belal tem feito seus camps com o clã do Dagestão, seria muita energia dispendida para converter a queda. Muita energia para quem já teve um camp fragmentado e terá que sustentar essa energia por até 5 rounds. Isso me leva a crer que eles vão acabar saindo na mão durante a maior parte do tempo. Nesse caso, o Belal, além de mãos pesadas, tem envergadura um pouco mais vantajosa. E a gente viu a diferença que o Alcance fez na luta contra o Sean Brady Que, assim como o Durinho, é curto a categoria O Belal nocauteou ele em pé Acho o Durinho mais técnico, mais polido pelo Henry Huft ao longo dos últimos anos Mas, como nenhum dos dois é especialista no setor a disputa será bem parelha No final das contas, daria um favoritismo magro para o brasileiro Que teve a iniciativa do combate E por isso deve se apresentar em melhores condições físicas Talvez aí 55 a 45 Durinho Mas não se enganem Belal não estará flácido no dia 6 de maio E claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista Qual é a sua leitura para Belal Durinho? Quem você acha que é o favorito, quem você acha que vai levar a melhor E se você concorda com a atitude do brasileiro que foi caçar essa luta Era melhor ele ter feito isso, como eu acho Ou era melhor ele ter esperado sentado uma oportunidade melhor aí no futuro Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Se puder deixar o like ajuda bastante a gente seguir engajando E ser recomendado pelo YouTube no menu lateral E não percam, claro a resenha no Fight Pass que analisa o Fight Night de hoje no UFC. É uma grande prévia, bem completa, com é, é, entrevistas da Evelyn Rodrigues, o debate, eu, Carlão e André. Está bem bacana. Clica no link aqui do lado. E também não perca a resenha de, a, da última quinta-feira em que eu falei sobre John Jones vs. Steve Miotic, que está com um cara que já vai melar. É, acredite se quiser. Clica aqui e você confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.